Jesus Arturo Pérez Dias professor pesquisador tecnológico de Monterrey do México e nome Marcelo um sobrenome meio difícil e Sela é um pouco difícil seu sobrenome, mas tudo bem você é estudante de doutorado com um professor também no Tecnológico de Monterrey eles vão trazer um trabalho feito a quatro mãos, chamado de Âmbito Inteligente para Detecção de Ataques às Redes. Vamos ter 30 minutos, mais ou menos. Muito obrigado. Muito bom dia. Primeiro, obrigado por estarem aqui conosco. Vamos descrever um pouco o trabalho que estivemos realizando nos últimos três anos que consiste na criação de um framework ou uma estrutura que procura automatizar a segurança, aplicando técnicas tanto reativas como proativas, para prevenir os ataques de negação de serviços distribuídos. Nossa agenda é, consta de uma introdução às tecnologias envolvidas no trabalho, é, também a, o monitoramento e a detecção de intrusões dentro do framework. Vamos continuar falando do framework, é, vendo como funciona o sistema de prevenção de intrusão e, finalmente, a implementação física do que fizemos. Este framework... Está baseado em SDN, SDN, perdão, está baseado nisso. Se lembrarem da tecnologia do software de define, defined networking, procura, o SDN, procura separar o plano de dados do plano de controle. Nós o que queremos então é abstrair o controle de roteamento no controlador. E hoje em dia essas redes são usadas em redes de nova geração, 5G, também no one, one é, também é comum encontrar essas implementações e essa é uma das razões pelas quais começamos a estudar isto por outro lado temos os ataques de negação de serviço como um ransomware é um ataque que um dos ataques que mais aumentou nos últimos anos de fato o aumento substancial começou com a pandemia no ano 2020 e desde então não parou de aumentar, esses ataques não pararam de aumentar. Como vocês sabem, esses ataques procuram deter a disponibilidade de um serviço, um servidor, um dispositivo, ou até da largura de banda de uma rede. Quando é executado de um dispositivo, é um ataque de negação de serviço quando existe uma rede de máquinas já comprometidas antes por uma botnet, falamos então de um ataque de negação de serviço distribuído. Durante o tempo em que o ataque é executado, um usuário legítimo, como pode ser o deste usuário que tenta chegar ao servidor para adquirir um serviço, o ataque, se está sendo executado nesse momento, não, não permitirá o acesso a esse, para esse usuário. Outra coisa que temos que lembrar é que há ataques memoráveis de DDoS que foram executados por dispositivos da internet das coisas. É bem importante lembrar que qualquer dispositivo IoT que integremos na nossa rede, que tenha um IP, pode ser um ponto de ataque em qualquer momento. Portanto, devemos incluí-lo em todas as medidas de segurança que consideremos. Os ataques que estudamos, bom, esta é uma classificação global de todos os ataques de DDoS. Os que estão na camada da rede, white hole, gray hole, camada de transporte. Nessa, nessa camada, nós focamos no ataque sim flood e UDP flood. Depois temos a camada de aplicação onde, que, onde, que estudamos mais profundamente e temos os de alto volume e de baixo volume. Dentro dos de alto volume estudamos os DDOS-GET e o DRDNS. E nos de baixo volume o Slow Body, Slow Header e Slow Red. Men quero mencionar que entre os resultados interessantes do nosso trabalho descobrimos que os de baixo volume são ataques muito mais difíceis de detectar, para treinar os nossos modelos, onde encontrar esses ataques em dois datasets que são importantes, são públicos, são o ciclo 2017 para ataques low-red e, e o 2019 para os high-red. Ambos são do Instituto de Cibersegurança do Canadá, são públicos e estão disponíveis. Como funciona nosso framework? O que fizemos foi usar o SIG Flow Meter, também do Instituto de Cibersegurança do Canadá, para que capturássemos o fluxo de tráfego, processá-lo através de uma ferramenta que era um Flow Manager no controlador e daí passávamos essa informação a um servidor de detecção onde tínhamos os modelos já treinados a seleção desses modelos foi feita em função das, dos testes que fizemos nos datasets. então a parte de monitoramento da rede consistia em capturar os pacotes criar os fluxos e compará-los com o IDS uma vez que tivemos os modelos... Depois que tivemos os modelos já treinados, isso tínhamos apresentado no Peer Forum, detectamos quais eram os modelos que tiveram o melhor comportamento. Rapidamente, podemos ver que tivemos entre os de melhor comportamento, o LSTM e o GRU. A primeira conclusão do nosso trabalho foi que os ataques de slow rate, como eu comentei agora há pouco são mais difíceis de detectar e portanto a acurácia era mais baixa como podemos ver com os ataques do SIC 2017 também observamos dois tipos de métricas primeiro classificação binária ou seja, é ataque ou não é ataque depois a classificação multiclasse e neste cenário validávamos se se tratava de um ataque, ele nos dizia, então, que ataque era o que estava sendo executado. E se não era ataque, nos devolvia um zero para indicar que era um tráfego benigno. Como eu disse, numa das uma das conclusões relevantes foi que os modelos de Deep Learning se comportam um pouco melhor em termos gerais. E é mais fácil a identificação binária, de, ou seja, se é ataque ou não é ataque, e os dois algoritmos que tiveram, em geral, um comportamento global melhor foram o EGRU e o LSTM. Depois de treinar os modelos, testamos esses modelos num ambiente controlado, simulado, com o controlador RONUS, e fizemos testes com todos os modelos. Descobrimos que os que tiveram melhor comportamento também na implementação simulada foram LSTM e GRU. Como vocês podem ver na tela? De fato, vocês podem ver. Olhando para as barras, nos dois modelos, a barra azul e a barra roxa, são os que têm níveis de acurácia ou precisão, ou uma taxa de detecção mais alta. Havendo identificado os modelos com melhor comportamento, começamos a desenhar o sistema de prevenção de intrusão. Nossa arquitetura inicial, que consistia de um Flow Manager e um IDS, bom, recebeu também um módulo de IPS. Este módulo consistia basicamente em algo com switches programados que deviam enviar o fluxo de dados com, de, na forma de espelhada para um flow collector. O flow collector usava a mesma o mesmo método do sigflow method, selecionava as características com as quais foram treinados os modelos. Aplicávamos um 30%, ou seja, selecionávamos apenas 30% dos fluxos para que fosse mais escalável. O, e também para que o framework pudesse trabalhar num cenário de, de saturação muito maior. Depois de ter recole, já coletado esse fluxo e selecionado esses 30%, passava o IDS, o, e no IDS aplicava-se a análise usando o modelo LST, o IDS que tinha tido os melhores resultados, o modelo LCM, que tinha os melhores resultados. E o IDS determinava, determinava se era, tinha sido um ataque ou não. Se fosse um ataque, passava então ao módulo do IPS que baseado em Deep Reinforcement Learning. E finalmente, no caso de ataque de ser um ataque, esse sistema o encaminhava para o um monitoramento ao dispositivo que estava realizando o ataque para que pudesse interagir com o Flow Manager e lhe pedisse, em certo ponto, que acrescentassem regras de fluxo aos switches e bloqueasse o atacante temporariamente. Para falar um pouco mais de, em detalhes da técnica de, de Deep Reinforcement Learning, vou passar ao Marcelo, que foi o estudante que esteve trabalhando comigo em todo esse processo do projeto. Obrigado. Este sistema que propomos aqui é, deve ser automático. Imaginem que está automatizada a parte de detecção entre intrusões. O IDS vai gerar um conjunto muito grande de alertas. Portanto, os administradores de segurança não vão ter capacidade de atender todos os alertas e implementar as ferramentas de mitigação. Então, a ideia é ter um ciclo automatizado, e depois passamos a detecção e depois a mitigação. A mitigação usa é, o Deep Reinforcement Learning, aprendizado por reforço profundo. E todos esses mecanismos precisam de três componentes que devem ser definidos. Os estados, o reforço e as ações que devem ser realizadas. Quanto aos estados, um dos mais importantes é o que nos fornece a parte de detecção, o IDS uma, para saber se é uma conexão de ataque ou uma situação normal. Outro estado que podemos é, gerar, aquilo que vimos no nosso trabalho, é o estado das conexões na rede. Qual é a largura de banda usada por cada um dos links na rede? Entre as ações, consideramos algumas que são importantes, por exemplo, bloquear ou mitigar o ataque. É mitigar uma conexão de ataque, liberar uma conexão seria a segunda, porque lembrem que o IDS não é perfeito. Então, uma das maiores desvantagens do IDS, ou o ponto mais crítico do IDS, são os falsos positivos. Isso quer dizer que o IDS forma é uma conexão que é verdadeiramente benigna e, no entanto, ele considera que é maligna. Nesse caso, se não ao não ter um sistema adequado, bloqueamos, então, uma conexão legítima e isso é crítico no sistema de segurança. Aqui, nós, o que fazemos com a aprendizagem por esforço, é tentar que as pessoas aprendam com os estados que geramos e vejam quais são as ações. E, a, e se, num ponto... Por bloqueada uma conexão legítima, em certo ponto o IPS, ou a gente por esforço, aprenda a liberar conexões legítimas que foram bloqueadas anteriormente. O detalhe matemático de todo esse algoritmo, ou seja, usa Q-learning, está no artigo que vamos mencionar no último slide. Na parte de experimentação, usamos simulações com um conjunto muito grande de equipamentos. Aqui simulamos uma topologia de data center. Temos dois dispositivos centrais, ou core, em cima e quatro dispositivos embaixo. E funcionam como os switches folha. Usamos um conjunto amplo de servidores que configuramos como atacantes ou usuários é, ilegítimos e simulamos tráfego legítimo e ilegítimo usando diferentes ferramentas. Nesta apresentação, neste slide, especificamente mostramos o rendimento do nosso sistema para a parte de detecção, como o nosso IDS detecta. Fizemos experiências variando o número de atacantes, especificamente Nesse experimento, houve uma só vítima, que é o servidor Apache, que está do lado direito. Para um atacante, quatro atacantes e 24 atacantes, o resultado observado é, aparece nas figuras A, B e C. Também vemos que varia a taxa de ataque. Nosso enfoque foi que quando um só atacante está tentando entrar no sistema a taxa de ataque deve ser alta para que eles possa ser efetivo no seu ataque mas quando aumentamos o número de atacantes podemos reduzir a taxa de ataque individual para produzir o mesmo efeito então isso, o resultado disso é que quanto mais atacantes houver no sistema mais difícil, mais difícil será detectá-los por isso Vamos ver que há uma certa diminuição no rendimento do nosso sistema quando o número de atacantes aumenta. Ao todo, ou para resumir, aqui a percentagem de detecção foi maior, foi mais de 98%, isso é muito importante notar. Essa taxa se reduziu a respeito dos datasets apresentados por Ressus e temos que fazer algumas considerações porque quando usamos data sets não não levamos em conta essas considerações é, que sim levamos num caso como este simulado quanto ao módulo de mitigação aqui aparecem os dois resultados principalmente um é o tempo de resposta para a mitigação se temos um sistema que, que é eficiente, ele deve ser eficiente no seu tempo de resposta. Para os, os mesmos experimentos de um atacante, ou de, de quatro atacantes e 24 atacantes, figuras A, B e C, observamos comportamentos do tempo de resposta. Variamos também no eixo horizontal de cada um dos gráficos eh, em termos de taxa de ataque. É muito importante observar que enquanto aumentamos o número de atacantes, mas o IPS, o IPS demora na par, para responder ou a parte de mitigação, eu não disse antes porque cada um dos atacantes está usando taxas menores de ataque e portanto para o IDS vai levar mais tempo identificar e mais difícil também identificar no IPS, é, todo o sistema vai levar mais tempo para responder, embaixo é, mostra uma figura para mostrar a efetividade do nosso sistema no qual definimos um limite de resposta, nesse caso de 30 segundos. Assim, ah, dizemos que o nosso sistema de mitigação falha se o seu tempo de resposta for superior a 30 segundos. Isso não quer dizer que o sistema não esteja mitigando. Comprovamos que o nosso sistema sempre, está, sempre mitiga os ataques, todos os ataques, mas devemos colocar um limite de resposta. E é o que colocamos aqui. Quando fazemos esta análise, observamos que para um atacante quatro atacantes, a eficiência é de 100%. E para 24 atacantes, diminui. Então, é mais demorado, leva mais do que 30 segundos dar resposta ao ataque. Isso vocês podem ver claramente na figura C, na parte superior. Que o tempo de resposta supera os 30 segundos. Outra coisa importante do nosso projeto é a implementação numa infraestrutura física. Porque, embora tenhamos passado de datasets a simulações, agora queremos comprovar se funciona numa implementação física. Para isso, no ano passado, eu pude estudar no País Vasco onde eu trabalhei, eu pude fazer testes nesse laboratório que eles têm, onde foram usados equipamentos do laboratório para implementar a mesma topologia que observaram em simulação, é o que vocês visualizam aqui. Na parte de cima temos, na parte intermediária temos os dois switches, dois core e depois os quatro dispositivos folha usamos três dispositivos físicos e para os dispositivos folha o que fizemos foi virtualizar desde um dispositivo físico. Então obtemos tivemos a mesma topologia que a que tínhamos simulado porque com o curto tempo que tínhamos o que queríamos era implementar nossa arquitetura Usando os mesmos modelos que tínhamos treinado com os datasets que explicou o Jesus, e usar os modelos e mostrar a implementação e como funciona a nossa arquitetura no sistema real. Observamos também que usamos vários computadores, microcomputadores e microservidores como usuários finais, que também configuramos como atacantes ou vítimas para tráfego, para geração de tráfego usamos tráfego de vídeo streaming, tráfego FTP, HTTP e assim por diante, que é tráfego normal. E para tráfego de ataques usamos as mesmas ferramentas usadas nos datasets. É importante aqui considerar que todas essas ferramentas que usamos na implementação são de código aberto. Vou voltar aqui para lhes mostrar onde está cada um dos componentes de nossa arquitetura, onde está a parte de monitoramento. Está do lado direito o componente que recoleta os pacotes e os transforma em fluxos que serão usados pelo IDS e o IPS. Onde estão o IDS e o IPS? Eles estão conectados na parte superior à direita, Ambos foram instalados no único computador, o IDS e o IPS. E o controlador que gere toda a rede e recebe todos os resultados do IDS e os passa para regras de fluxo que serão instalados nos switchers, ele está do lado superior esquerdo. Aqui quando avaliamos a performance, quando a resposta é em tempo, não vai ser tão rápido como quando a gente fez a simulação, porque aqui já temos elementos entre cada um dos componentes da nossa infraestrutura. Por exemplo, temos um router que está conectando, está lidando com toda a rede de management de nossa implementação. Duas contribuições importantes, esta última parte da avaliação numa infraestrutura física, são um data com o tráfego produzido nas nossas experiências. Isso foi publicado no link que está ali no slide. E o intuito de publicar esses data é que, como muitos de nós que estamos na academia, não contamos com dados reais de listas, então usamos datasets para gerar diferentes modelos de machine learning. Então, se nós que tivemos chance de implementar nossa infraestrutura e gerar tráfego, podemos compartilhar isso com mais pesquisadores, eles poderão desenvolver mais sistemas de detecção de intrusões próximos à mais próximos à realidade. Outra das contribuições do trabalho são os resultados da avaliação de nosso framework. À esquerda, podemos observar alguns experimentos, experiências, resultados. A gente variou o número de atacantes, que é a variável A, e o número de vítimas, que incluímos mais vítimas. Mais uma vez, fizemos os ataques e fizemos, mensuramos os, os resultados dos ataques estamos medindo a percentagem de atacantes que foram bloqueados na rede pelo nosso IPS e observamos que na medida em que vamos aumentando o número de atacantes e vítimas, é muito mais complicado para nosso IDS detectá-los, portanto o IPS não poderá mitigá-los de forma adequada. No entanto... Isso não resta importância aos nossos resultados, porque se observarem, a percentagem de atacantes bloqueados é superior a 90%. Como conclusões, desenhamos um sistema automatizado para detecção e mitigação de ataques, usando mecanismos de machine learning e de deep learning. Eu faço este parênteses de que nossa infraestrutura já conta com uma parte proativa, além da parte reativa. A parte reativa significa que temos dois passos, detecção e mitigação, que é o que apresentamos aqui. A proativa são mecanismos que procuram prevenir o ataque, fazendo algumas variações na rede, para que seja muito mais difícil para o atacante acessar qual, qualquer tipo de intrusão. Essa parte de prevenção a gente já trabalhou e no código que compartilhamos e que vou mostrar daqui a pouco vocês o terão incluído na parte do da performance fizemos muitas experiências com cada módulo para verificar sua eficiência a eficiência de cada um dos elementos e em resumo podemos falar que usando datasets, atingimos eh, performance superior a 99%. Muitos estudos tinham feito essas experiências, mas nós queríamos comprovar se, a gente, se, isso, se, se essa performance se mantém quando a gente faz com infraestrutura física. física se é a mesma coisa na simulação que na infraestrutura física. Com uma, uma implementação aí caiu a performance para 98%. E quando fizemos a implementação, vocês viram os resultados na página, no slide anterior, que se mantém, mas também se reduz a performance. O modelo LSTM foi o que nós usamos, pois isso foi definido com os datasets que nos apresentaram melhores resultados, Variamos o número de ataque, número de conexões por ataque, número de vítimas, procurando levar esses sistemas para algo mais realista. Quanto a alguns resultados da mitigação que apresentamos aqui: 100% de eficiência para 1 um e 4 atacantes, isso é reduzido quando aumentamos o número de atacantes. Uma coisa importante a ser considerada é que estamos usando um filtro quando fazemos a captura de dados da rede, porque temos um sistema muito grande e não podemos capturar todos os dados, analisá-los e depois obter os resultados para mitigação. Implementamos um filtro para analisar unicamente parte do tráfego na rede e usá-los, usar esses. Por isso, podemos justificar alguma queda na performance quando foi implementado na no mundo real. Isso talvez é porque na proporção onde não analisamos o tráfego, é, onde esteve o tráfego, que não seria possibilitado detectar o ataque corretamente. Todos os recursos apresentados aqui são, foram publicados em artigos, todos os códigos abertos na conta do GitHub se alguma hora vocês quiserem explorá-los e também os data centers são repositórios abertos. Quanto ao trabalho para o futuro, continuamos na mesma direção, procurando incluir alguma solução que nos possibilite que o esquema, que o sistema seja escalável usando técnicas de NFV, isso é Network Function Virtualization, IP4, que é um sistema de tomada de decisões no plano de dados, isso é que não capturamos os dados nos dispositivos switches e mandar para um sistema externo para tomar decisões mas que a tomada de decisões de mitigação sejam tomadas no mesmo suítes. Essas são as alternativas que estamos explorando neste momento. E para concluir, eu gostaria de agradecer sinceramente ao programa FRIDA. O programa FRIDA financiou essa investigação, essa pesquisa, e possibilitou que atingíssemos estes resultados. Eu destaco o dataset. Vocês podem encontrar muitos datasets disponíveis de ataques de negação de serviços. São baseados em pacotes. O nosso está baseado em fluxos que se usam nas CZVNs, mas que se alguém quer trabalhar com CDNs, é o único dataset que vocês encontrarão disponível e gratuito. Como pediu o programa Frida, também estamos liberando o código do projeto completo, dos modelos treinados e de todo o dataset, para que se alguém quiser fazer testes, sabemos que tem muita gente de IPX, se alguém quiser testar nas suas redes, é só fazer o download das informações e fazer o deployment. Agradecemos muito a Frida e a todos por sua atenção. Muito obrigado aos palestrantes. Muito rapidamente, vamos fazer uma pergunta remota do Zoom. E vou lhe dar um minuto para respondê-la. Sim, a pergunta é de Elias, uma joga do Equador, e é a seguinte... Poderia-se acrescentar ao framework o padrão de controle de ataque de DDoS de forma sensitiva? Carregando a IAR, que nos é um método com tendência zero, é muito longa. Não conseguimos entender, será que podem repetir? Se fosse, seria possível acrescentar ao framework o padrão de trabalho de controle de ataque de DDoS de forma sensitiva, levando a IA, inteligência artificial, de forma que as métricas antigíveis usem um método com tendência a zero lugar fitting. Vou, continuo sem entender. Então, eu vou falar que falei diretamente com você, é que não conseguimos entender... É, em parte o que se refere, também pelo áudio, não consegui ter, ouvir bem a pergunta. Bom, seus contatos estão na apresentação. Na apresentação está nosso e-mail. Se ele puder mandar por e-mail, vamos agradecer e por aí responderemos. Muito obrigada. Carlos, eu tenho uma. Oi, Jesus, muito obrigada pela apresentação. Eu já tinha visto, mas gostei novamente. A pergunta... Ficou sem microfone. A pergunta que eu queria lhe fazer é: vocês desenvolvem um framework onde tem, por um lado, o aprendizado e, pelo, por outro, a mitigação usando o CDN OpenFlow. Minha pergunta é: quanto está de modularizado e se seria possível implementar uma coisa assim, aproveitando o que vocês já fizeram num ambiente de rede onde não tem um controlador? Onde tem a possibilidade de incluir regras de, em BGP ou alguma coisa do gênero. Isso é se pudéssemos fazer uma implementação do modelo sem CDN, se os resultados do aprendizado poderiam aproveitar-se usando outras técnicas de mitigação como regras em BGP, certo? Sim, com certeza. De fato, um dos objetivos da nossa arquitetura, do nosso modelo, bom, a apresentação já não está, era que cada um dos módulos fosse independente, o que lhe dava escalabilidade e cada módulo pode ser substituído por outra coisa. Nesse sentido, o um módulo de identificação baseado nos modelos de inteligência artificial pode prevalecer e o de mitigação que está baseado em Deeper Enforced Learning para fazer a mitigação no entorno de CDN poderia ser substituído por um módulo de mitigação baseado na introdução de regras BGP num ponto de troca de tráfego então é possível e o um módulo de identificação que eu acho que é o mais complexo de ser desenvolvido eu acho que poderia ser substituído sem problema de fato, uma coisa na qual não aprofundamos é que o módulo de mitigação que nós fizemos, baseado em inteligência artificial também, procurava melhorar o fato de falar, vou bloquear o tráfego imediatamente e logo de início, porque essa é a técnica mais simples, mas é um tanto arriscada, porque todas as técnicas de identificação de tráfego malicioso têm uma margem de falha. Então, poderia ocorrer que se a gente mitigasse e bloqueasse imediatamente, a gente esteja mitigando o tráfego legítimo sem querer. É por isso que essa técnica baseada em Reinforced Learning é, faz esse, essa abordagem com mais cuidado. Mas sem problema, respondendo a sua pergunta, esse módulo poderia ser substituído por uma técnica de, de mitigação alternativa. Muito obrigada. Muito obrigado ao professor e seu estudante. Muito boa a apresentação. Tinha uma pessoa que queria fazer mais uma pergunta, mas podem fazer pessoalmente, porque acabou o tempo. Agora vamos concluir este bloco com o nosso último é, apresentador. Neste caso, estamos falando do engenheiro em computação, Fernando Aranda, da Rede Academia.